Eu sempre tive muito medo de falar em público. A ideia de que as pessoas iam estar tá todo mundo olhando para mim, que eu ia ser o foco das atenções, já me deixava estressada. Eu achava que, que eu tivesse esse problema era normal, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, e eu achava que o resto das pessoas levavam isso de boa. E aí eu descobri, recentemente, que falar em público é um dos grandes medos da humanidade. Assim, é um dos maiores medos das pessoas em geral no mundo inteiro. Olá, esse é o Calma Gente Calma. Meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que que falar em público é tão horrível e tanta gente tem medo disso e eu vou fazer também a diferença entre fobia de falar em público, que é algo muito específico, e o que a maioria das pessoas tem que é o medo de falar em público. Antes de começar a explicar tudo isso, aquele protocolo de sempre do YouTube, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, porque assim mais e mais pessoas vão conhecer a sofrologia e vão ouvir falar da sofrologia no Brasil. Manda esse vídeo para os seus amigos, se você achar que eles vão gostar, se você gostar também desse vídeo, dá um like, é, pode ser que outras pessoas à sua volta tenham medo também de falar em público, então esse conteúdo pode ser também interessante para elas. Então, voltando ao assunto, eu achava que, enfim, que eu sofresse desse problema era normal, mas que outras pessoas tivessem esse problema não era normal. Foi o jornal inglês The Sunday Times, que publicou, que fez um estudo em 2015, e que publicou esses dados e que, então, perguntaram né, para as pessoas qual era o maior medo delas. E 41% dos entrevistados disseram que o maior medo da vida delas era... Falar em público, muito mais do que ter problemas financeiros, tá? Problemas financeiros, é, somente 22% das pessoas tinham esse medo, muito mais até do que morrer ou ter que conviver com alguma doença, que foi expressado por somente 19% das pessoas e ficaram ainda lá para trás, medo de altura, medo de dentista e tal, que são medos clássicos do, do, do ser humano, digamos assim. O que é interessante é que o medo de falar em público acomete, inclusive, pessoas extrovertidas. Inclusive, eu já vi isso acontecer e é muito estranho. Eu tinha uma colega de trabalho que era aquela pessoa assim que falava mais que a boca, que, que tipo sabia falar sobre todos os assuntos, que te cortava para falar dela, que tipo já viveu todas as experiências do mundo. Aquela pessoa assim que na hora do almoço ela reina, né? No, você vai no restaurante com suas colegas de trabalho, ela só dá a ela. E a gente fez um treinamento, a gente participou de um treinamento junto. Nós éramos, sei lá, quatro alunas ou cinco, mais a pessoa que treinava a gente, né? Então, assim, ao todo eram seis pessoas na sala. E ela foi lá, na... e a gente estava recebendo um treino para fazer uma palestra sobre um assunto muito específico. E ela foi lá na frente, né, treinar, e ela não era mais a mesma pessoa. Ela gaguejava, ela ficava vermelha, ela teve que recomeçar a frase três vezes, ela começou a transpirar, e é super estranho ver aquela pessoa tão à vontade socialmente, de repente estar tá ali, numa plateia de cinco pessoas, né? quase morrendo porque ela tinha que falar em público. E eu já vi o contrário acontecer também, isso que é interessante, é que falar em público é tão específico que até pessoas muito tímidas podem também se sentir super à vontade falando em público. Eu me lembro de um outro curso que eu fazia, que eu era aluna, né, e nesse curso tinha uma menina que era muito, muito, muito tímida, mas assim, eu era tímida, ela era sem vezes pior, aquela pessoa assim que nos intervalos das aulas ela não conseguia falar com os outros alunos, quando a gente falava com ela, ela falava olhando pro chão, assim, ela não olhava nos nossos olhos. Ela era professora de, de, de colégio, né, de, enfim, é, para adolescente, ela era professora de francês e de grego, e... Ela fez uma apresentação para gente, né? Então, para os seus outros colegas, alunos, digamos assim, e ela simplesmente era perfeita. Ela falava super, ela estava super à vontade. A voz dela era alta, exatamente. Ela olhava falando para gente. A voz dela tinha, assim, a altura, o volume perfeito. Enfim, era chocante. É normal. Se tem tanta gente assim que sofre disso, então será que é normal? É. Sentir um friozinho na barriga quando você todos, você é o foco do olhar de várias pessoas é normal, tá? Faz parte do, do, do, do, das nossas características de ser humano de sentir medo. O medo é uma emoção que faz parte das emoções de base, inclusive, que é perfeitamente normal. Todo mundo a diferentes níveis, obviamente, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas têm exatamente o mesmo nível de medo. Mas todo mundo tem medo de ser julgado, tá? Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de decepcionar os outros, ninguém gosta de errar em público. Então, até um certo ponto, é normal ter esse friozinho na barriga. Tem pessoas que já têm muita experiência que inclusive atores, cantores, palestrantes, pessoas que falam em público, apresentadores de televisão, eles vão dizer para você que sempre antes de começar um programa, sempre antes de começar, principalmente se for ao vivo, é, cantores que vão dizer, ó, tem 25 anos que eu faço shows e sempre sinto um friozinho na barriga, porque você nunca sabe o que, é que vai acontecer. Cada apresentação é uma apresentação nova, né? Obviamente que o fato de ter experiência e de já ter vivido apresentações positivas e que deram certo no passado é é algo que te ajuda a ganhar confiança, né? porque se você já fez, deu certo, é que você sabe fazer. Mas assim, cada apresentação nova é sempre uma novidade, você nunca sabe como que o público vai reagir, você nunca sabe se vai ter aquela pessoa pentelha que vai ficar conversando com um colega do lado, você nunca sabe se as pessoas vão estar é, tá interessadas no que você está falando, se elas vão ficar olhando o telefone, então sempre dá um medinho e ter um medinho é normal. O problema é quando esse medo se torna algo... Que, que ocupa muito espaço na sua vida. Se uma semana antes, se um dia antes, se no um dia de manhã você acorda, você não dorme direito na véspera, você já tem dor de barriga, se você tem náuseas, se você tem... enfim, se é um medo realmente que invade, que invade a sua vida, aí você tem um real problema. E por que, que a gente... o que, que nutre esse medo? É o fato de você pensar nisso o tempo todo. Se você assiste o meu canal, você já me viu falar pelo menos umas trocentas vezes que o cérebro não faz a diferença entre algo vivido e algo que você imaginou. E isso é vale tanto para o positivo, né? na sofrologia a gente usa essa característica do cérebro como algo positivo, mas isso serve também para o negativo. Quer dizer, sem querer, o fato de você pensar que algo não vai dar certo, você sente as mesmas emoções do que se você realmente estivesse vivendo uma situação que não der certo. Exemplo, se você ficar pensando na tua apresentação que vai acontecer na semana que vem, que você fica imaginando que o microfone vai pifar, que o slide não vai abrir, que o público na tua frente vai estar tá cagando o que você está falando, que vai ficar todo mundo conversando, comendo pipoca e olhando o telefone, você vai acabar sentindo aquelas emoções de fracasso de um orador que decepciona o público. E você vai acabar sentindo aquelas emoções de medo que vão acabar invadindo a sua vida, e de um medinho normal você vai acabar tendo um problemaço. O medo, inclusive, ele ajuda a gente, porque se você fosse fazer a sua fala em público muito sem medo nenhum, você acabaria nem se preparando, você acabaria nem lendo na véspera, nem dando uma olhadinha no teu, né, na tua fala antes de falar, você iria assim, uh, dane-se, né? você não verificaria o material antes, você não verificaria se tem pilha no microfone, se o slide vai realmente abrir, se o computador, enfim, você iria muito assim e as chances de dar errado seriam grandes. Então o medo, de uma certa forma, ele serve para proteger a gente e o um medinho ali é o que vai fazer com que você vai se preparar e vai acabar dando tudo certo. Então o medo até um certo nível, ele é bom, ele é positivo. Quando o medo ele invade demais, pode ser que você não tenha um simples medo, mas que você sofra de fobia. E é super interessante a gente entender a diferença entre o medo e a fobia. Medo e fobia são duas palavras que são utilizadas assim como se fossem sinônimos, né? Fobia é uma palavra que é utilizada assim como se fosse qualquer coisa, qualquer medinho. Fobia é a incapacidade de fazer alguma coisa, tá? Então se você... Se você viu aquele meu vídeo em que eu falava da minha experiência de falar em público, eu vivi um traumatismo e frequentemente as pessoas que têm a glossofobia, né, que é a fobia de falar em público, elas viveram uma situação ruim no passado, embora eu não considere que seja o meu caso, porque eu continuei conseguindo falar em público na minha adolescência. Eu falei em público porque eu precisava fazer uma apresentação para a escola, então eu fazia. Era horrível, eu me sentia péssima, eu me sentia mal, eu tinha medo, eu gaguejava, ficava toda vermelha, mas eu fazia. Então a partir do momento em que você consegue enfe... enfrentar esse medo, que você consegue fazer, você tem pra fazer, você não sofre de fobia. Então a glossofobia, como eu comecei a explicar alguns minutos atrás, pode ter por origem um traumatismo que você viveu no passado, mas não necessariamente, tá? A fobia nem sempre tem uma origem facilmente explicável, às vezes a gente não sabe de onde vem. Mas a gente tem essa fobia. A fobia não é algo é, racional. Então, assim, não adianta você falar para uma pessoa que tem fobia, tá? Se você tem algum colega de trabalho, alguma pessoa que tem uma fobia de falar em público, ou qualquer outro tipo de fobia, inclusive, não adianta você falar para essa pessoa, ah, mas, ah, não liga, tipo, desfocaliza, vai dar tudo certo, basta treinar. Não, não basta. Você está você tá, você tá tentando falar com a parte racional do cérebro daquela pessoa, só que não é a parte racional do cérebro dela que tem medo, é a parte mais primitiva de todas, assim, não adianta falar isso, não, não vai funcionar. É difícil, é quase impossível, é impossível você, se você realmente sofre de fobia, você simplesmente conseguir sair dessa sozinho, tá? A fobia é um problema que precisa ser acompanhado por um psicólogo, Tá? porque é necessário descobrir a causa, da destrinchar ali na tua mente a causa da fobia. Em alguns casos pode, pode até ser necessário um acompanhamento médico. O medo de falar em público, e a grande parte das pessoas, as 41% das pessoas que têm medo de falar em público, nesse, nesse 41% com certeza tem pessoas que têm fobia, mas a grande maioria das pessoas não tem uma fobia, simplesmente tem um medo de falar em público. Nesse caso, quando é somente o um medo de falar em público, você não precisa necessariamente ver um psicólogo ou ver um médico. Como eu já expliquei naquele meu outro vídeo, você se preparar para uma fala em público é algo que ajuda muito e a sofrologia também vai poder te ajudar. Eu vou, daqui a poucas semanas, colocar, disponibilizar sessões online para justamente você que tem medo de falar em público. Eu vou disponibilizar sete sessões, tá? Quatro dessas sete sessões são somente visualizações e esse número quatro não é um número que eu tirei assim de qualquer lugar. É necessário viver essas quatro... Porque o meu objetivo com esse acompanhamento não é que você perca o medo de falar em público ali durante duas semanas. É que você perca o medo de falar em público definitivamente. Então essas quatro sessões não são um número que eu tirei assim da minha cabeça. São quatro sessões que são necessárias para que você é, vença... Não são quatro sessões iguais, não é quatro vezes a mesma coisa, mas são quatro sessões que você vai tratar diretamente o medo de falar em público. Só que como eu não sou louca, eu não vou imediatamente jogar você na boca do leão. Né? Eu vou preparar você antes. Então tem, três, então tem duas sessões antes, nas quais você vai se preparar, você vai utilizar, você vai aprender a utilizar todos os aquela parte do seu cérebro que sabe se acalmar, porque você tem dentro de você todo o equipamento necessário para se acalmar, para se relaxar. Quando você já soubesse acalmar um pouquinho, você já tiver um certo domínio da respiração, da visualização e tal, que você já soubesse acalmar, somente nesse caso eu vou te propor as quatro sessões em que você vai tratar diretamente o medo de falar em público. Porque se eu fizesse isso cedo demais, você ia entrar em pânico. né? E aí tem uma sessão final que é para você entender que você mudar a sua maneira de se ver, né? Você não continuar se vendo como aquela pessoa que ainda tem medo de falar em público, mas você entender que você já não é mais a mesma pessoa. Então, são sete sessões que vão te ajudar a... Nunca mais ter medo de falar em público, tá ok? Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, espalhe esse vídeo por aí. Vamos espalhar coisa boa, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então vamos ser um agente do bem, vamos espalhar coisa boa. Manda esse vídeo aí para todo mundo que você conhece que tem medo de falar em público. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for o caso. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.